Eu sou com deficiência de paralisia cerebral e vim hoje assistir a palestra do Alex Duarte e foi muito importante para mim como pessoa com deficiência enxergar esse empoderamento de várias formas, onde ele mostra a superação das pessoas, onde ele mostra os projetos dele e como essas pessoas realmente se empoderaram dentro de uma sociedade e nem sempre tem esse olhar para a pessoa com deficiência e é, não busca olhar para o diferente. Então foi muito importante estar aqui hoje. Eu recomendo a palestra do Alex. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, siga ele também nas redes sociais e acompanhe o projeto Cromosoma 21, que é uma conquista muito importante não só das pessoas com lidar, mas de todas as pessoas com deficiência. Nossa valeu pessoal, muito obrigado. Fasca, Fasca, Fasca, Fasca,